Viva amigas, fiz aqui um ponto alto, ponto alto imediato, perfeito, está lindíssimo, no próprio fiozinho pequenino. E nem sei como é que fiz. Vamos lá desmanchar isto. Portanto, ponto alto normal, feito neste. Ponto alto normal feito neste. Top. Ponto alto normal feito neste. Top. Agora aqui é preciso ter muito cuidado, que é o primeiro. É que eu nem sei como é que eu fiz isto. Top. Isto é top das galáxias. Né? Top, top, top. Isto é top das galáxias. Isto é o máximo. O máximo. Agora como é que eu fiz isto? Vamos ver aqui. Se Ahá, top. Pronto, amigas. Aqui está a magia. <risos> eu vou ter que ver isto também para ver como é que fiz. A ver se consigo fazer top. Para que é que serve? Não sei ainda.